Você só gosta do que você traz dentro de você. Por exemplo, a pessoa ela não consegue falar alguma coisa que não esteja dentro dela.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 eu vou viver guerreando. E não vai ter nenhuma felicidade. Não vai né? ter felicidade. O que é felicidade? Se vocês me explicarem, eu vou, vou compreender. Felicidade, pra mim, na minha concepção, né, mudando um pouco a palavra, felicidade pra mim é, assim, eu estar bem a paz interior.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 Gente, a... me, me fala uma coisa. Como é o nome desses remédios é para dormir? Eu nem sei, Dezerpã, sei ah, lá é o que quer. Que é. ah, essas... ah, frontal. Ah, não dorme sossegada, porque. Ai, você viu? A, a, a, sabe, ninguém vai fazer o trabalho como elas querem e elas fazem. Mas está tudo ali para, todos ali para fazer. A obrigação faz a vida virar.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 até os 7, 8, 9, dez anos, até mais do que isso, os pais, eles têm a força de influenciar aquelas criaturas. Oh, a Claudete falou que você está precisando de um que Você está tossindo bastante, né? Eu vou falar para o Vladimir, quando ele for tossir, para dar uma voltinha lá e voltar, né, Vladimir? <risos> Ou faz um chazinho que a Claudete está... É verdade, indicando. Gengibre indicando. Ale e limão. É. Então... É, jamais façam comparações quando a criança sabe para aquela criança nova Samia Samia Sanhia Sanhia Samia, Kali. Kali Sânia Kali é, tudo bem Sânia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 o maior vencedor é aquele que lidam com quem usa muito, você é guerreiro porque se vem pra mim falar que eu sou guerreiro, eu vou falar guerreiro é tua mãe que tá até aguentando eu não sou guerreira guerreira é quem mora com você sabe, gente desagarras deixa de ser guerreiro, de ser lutador chega, não precisa lá, como é o nome daquelas lutas HMC, como é o nome lá o UFC. O, o UFC, Deus me, sabe, Daí a pouco eles saem lá de cima, os dois sangrando, aquela coisa toda, a cabeça toda estourada, olha o outro lá, o Maguila, coitado, olha o estado que ele tá, a cabeça como ficou, Meu Deus. de tanto, né, é o estado que eles ficam, que, que eles ficam? ficam, pra quê?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 Uh, de segundas as segundas as uh, quartas uh, segundas terças e, quartas, segundas, terças nove, e né? quartas a partir das 18 horas aqui Dezenove. a 19 horas quem quiser vir é um preço bem em conta você, ele vai passar a radiestesia, a energia fria. A Flávia trata com ele. A Cida trata com ele. O pessoal, tem muita gente que tá vindo tratando com o Vladimir. E olha, gente, eu não sei não. Eu tô, tô, tô, tô aqui já matutando. Olha! Você não vai ser melhor que eu, vai? Vai ser ótimo. É. A gente tem né? uma grande professora, uma grande é, mestre. Mas a professora é professora. Agora, mestre. A, vocês são...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 Eu vou levar o seu pesto. Legal. Eu acostumei, tô mal acostumada, gente. Eu fiz um espaguete com aquele pesto e o um queijo de búfala, aquelas as bolinhas. Não, não. É, é dos deuses, sabe? A mussarela. Ah, é só vocês me chamarem. Eu vou para qualquer lugar. É só juntar 10, 12, 15 pessoas.